Então, galera, só passando para dar um recado pré-episódio aqui, que a gente se empolgou pra caramba na conversa com o convidado de hoje, e a gente meio que acabou esquecendo de gravar, assim, né, um pouquinho do começo, né? aquela partezinha de apresentação, mas em compensação, uma parte dessa conversa que a gente gravou pré-episódio vai sair no episódio bônus, em algum momento, eu não sei quando esse episódio bônus vai sair, mas vai sair. E é isso aí, agora sigam com o um episódio normal aí. Enfim, gente, a gente falou pra cacete e não, não, não entrou em, nem, em absolutamente nenhum tema, né? Ficamos na eliminar um tempão. <risos> Espreme boa, gente. Espreme boa. É. Entenda como quiser isso aí que eu falei. <risos> Mas, já que a gente praticamente já começou o programa de hoje, vamos só dar continuação aqui, né? Apresentar o, o amigo aí que já, já falou sobre vida, universo e tudo mais, que é o John Satella. Sou eu. <risos> é o, o famoso. Não, o famoso não. Ainda. Ainda não. Não, é famoso ainda. Ainda, ainda não. <risos> ainda. Ainda não. <risos> Mas tá no processo. É, faz parte, né? Faz parte, tem que começar de baixo. Mas então, galera, um eu... prazer estar aqui, não sei se era pra eu falar isso agora, qualquer coisa corta aí. Pode, claro, você pode falar o que você quiser, o que você quiser, isso aqui é a é casa, isso aqui é a casa de mãe. Então vamos lá, então... A galera tá liberada. Prazerzão, tá aqui trocando uma ideia com vocês. É... Meu nome é Jonathan... A galera costuma falar Satela, mas de fato é Satela? Ah, é Satela. Olha só, minha e, vida toda foi uma mentira. E, e, e esse não é meu nome de fato, né? Meu nome é Jonathan Ferreira. Satela veio do, do The King of Fighters 97. Ah, só pra quem manja. É, só quem, manja. quem manja, manja. Lá tinha uma, uma empresa que tava televisionando o um torneio e tudo mais e tal. Aí o nome dessa empresa era Satela. Aí, pô... Desde molecote eu... jogava essa parada, essa parada ficou na minha cabeça. Aí, agora de burro velho, falei: Ah, vou botar o nome do canal de Sátala. Aí, meu canal já teve o nome de Sátala, SNK Sátala News, SNK Sátala, Sátala News. Aí, no final das contas. Eu, conto, eu falei, acho ah, que eu peguei todas essas é... eras aí do teu canal. Eu acho que eu peguei todas elas. É, aí, no final das contas, falei: Ah, John Sátala. Porque os outros só me chamam de Sátala. Deixa eles pelo menos saber que meu nome é Jonathan. Aí, botei John Sátala. não botar Jonathan <risos> pra ficar grandão, né? Falei: John Sátala. É, é, melhor explicar a essa. situação, né? <risos> aí, pronto. Toma aí, né? Toma na luta. E antes da gente entrar, de fato, pra conversa, a gente tem que dar aqueles famosos recadinhos, né? Que, primeiro, a data de gravação desse programa é dia 29 do 5, então se você estiver escutando ele depois, e provavelmente o John já lançou o jogo dele, finge que essa conversa não existiu, tá? Porque a gente vai falar de muita coisa <risos> pré-lançamento. É, e assim, nossas redes sociais Que é o padrão, vão estar tá na descrição Tanto no, no se eu estiver escutando No Spotify, como se você estiver escutando no Youtube as, as redes sociais do John Também, do jogo dele também E é basicamente isso, né Yuri uhum. Eu acho que é, né acho que é Aí tem o e-mail também, <risos> que vai estar tá aí embaixo Isso, mano, a gente vai agora Conversar sobre coisas importantes Que é jogo De luta, o resto não me importa Muito bom, o resto não me importa esse negócio, de LOLzinho, aí, esse negócio de, de LoLzinho aí não é pra mim, não. O bagulho é ah. soco na boca. Respeito. Chute no peito. O bagulho é doido. <risos> Assim, já falamos quem é John Satela ou Jonathan Ferreira mas aí, cara, como é que você começou a trabalhar com o jogo? Como é que foi essa situação aí, velho? Então, cara, foi uma, uma ideia de maluco. Literalmente. <risos> Deixa eu explicar então aqui. Eu já venho empreendendo já há algum tempo, tá ligado? Tipo uhum. assim, desde uhum. com um com, com contrato social bonitinho, desde 2012. Desde 2012 com o contrato social que eu sempre fiz, sempre dei meus pulos, né, sempre tive meio que essa velha empreendedora, pô, cara, eu fazia desenho, vendia desenho, isso com 11 anos, 10, 11 anos, maluco, já vendi é, pipa, então já, então já entendi, é, não, sempre gostei dessas paradas, já vendi pipa, comprava e vendia, já, sempre teve a independência, é, né? não, é, porque, é, vou chegar lá, <risos> okay, okay. Eu tive uma lojinha de videogame já também que eu montei. Lembra antigamente um real uma hora? Lembra? Claro meu meu ah, pai tinha, tinha uma, uma dessa House não é? É Pessoal, tipo já, isso. Lan tipo House só que videogame no caso. É tipo isso. É, é o pai da Lan House. Caraca, que louco! Aí, que louco. É, aí tipo eu tinha um, eu, cara, eu que comprei o videogame, eu que comprei a televisão. Não, na verdade eu tinha um videogame na televisão. Aí fui Botei lá, o pessoal jogando, jogando, jogando. Comprei outro videogame, comprei outra televisão. Uhum. <risos> pra tu ver, eu, meu dinheiro eu era novinho, meu dinheirinho, eu investi tudo no negócio. Só que aí depois eu parei que minha irmã nasceu, aí minha mãe pediu pra parar, porque em casa era pequena. Uhum. Enfim, sempre dei meus pulos, sempre fiz, fiz minhas paradinhas. Porque, tipo, cara, São João de Meriti, quem tá ligado, aqui as coisas não são muito simples, né? Tem que não correr atrás, tem que correr atrás. É, tem que correr atrás. Pô, meus pais me tiveram com 15 anos... É, duas crianças com uma criança no colo. É pegado, 15 anos é puxado. Pô, puxadíssimo, cara. Eu fui ter filho agora com, com 28, eu já vi que é puxado, imagina. É, mas, com, 15. com 15 que não tem trabalho, não tem estrutura, é É, pux... é as coisas são um pouco diferentes. É, minha mãe já não tinha mãe, só o pai, o pai morreu pouco depois que eu nasci, enfim. É, então assim, pô, pra, pra vocês terem noção, minha casa, mano. Durante muitos anos, minha casa era uma casa de dois cômodos, cara, tá ligado? Tipo assim, minha casa só tinha cozinha e banheiro, não tinha nem quarto, não tinha, não tinha nada, era cozinha e banheiro, uhum. só. Eu morava na cozinha sei, e banheiro. Sei como é que é, aqui em casa a gente já passou por situação parecida. É. é, então tipo, cara, eu acho que tudo isso ajudou a moldar um pouco daquilo da minha personalidade, tá ligado? Uhum. Uhum sempre corri atrás, sempre, sempre, sempre trabalhei, sempre, desde molequinho, sempre trabalhei, de pedreiro, de garçom, sempre, sempre dei meus pulos. Porque eu tinha que ter, enfim. Então, assim, eu já cresci com isso, né? Aí, pô, 2012, cara. Aí tá, vamos dar um salto grande aí pra mim não ficar entrando muito <risos> deu, deu um salto pra outra dimensão, praticamente. Vamos, vamos trazer pra frente lá, deixa, tá lá atrás, tá lá atrás. 2012... Eu acertei a mão. Como é que eu acertei a mão? Eu tava fazendo contabilidade. É... E, cara, eu tive uma ideia. Uma ideia de montar um, um, um serviço de consultoria tributária. E, cara, acertei muito a mão. Comecei a ganhar dinheiro. Comecei a ganhar dinheiro. Os caras vieram pra ser meu sócio, investiram. Uhum. Começamos uhum. a ganhar dinheiro, comecei a ganhar dinheiro, o negócio deu certo. Minha vida mudou. Tipo assim... Ah, fui morar na Barra. Não, continuei morando. <risos> saí de São João fui morar em Belfort Rocha. <risos> mudanças, mudanças. É, mas, pô, consegui comprar um apartamento, tá ligado? Tipo assim, cara, saí do nada pra, pra um, alguma coisinha. Saí do nível, do, do nível 1 pro nível 5. Exato, já, já foi um salto pra mim, tá ligado? Consegui comprar Aham. um apartamento, comprei carro maneiro. Pô, tinha dinheiro no bolso. Saía, Porra, sabe? Pô, mudou pra mim, tá ligado? Mesmo sendo pouco pra, muito, pra algumas pessoas, pra mim já foi muito. Uhum. Pelo, pelo, uhum. Pra aquilo que era a minha realidade. Aí, pô, o bagulho. Tava tudo bem, cara. Só que aí eu falei, pô, não quero mais essa parada, não. <risos> pra tu ver que é coisa de louco. Eu falei, pô, quero trabalhar com games, cara. Não sei o que e tal. Porque eu já tava. Eu já tava visualizando umas doideiras, cara. Tipo assim, teve um. Eu tinha uma equipe, sabe? Tinha gente que trabalhava comigo e tal. Teve uma vez que teve uma greve de ônibus aí. Que, pô, a galera não podia ir trabalhar, mano. Isso em 2014 ou 13, sei lá, não lembro. Eu acho que sei que greve... Eu acho que eu sei qual greve essa aí, porque me deixou sem assim, trabalhar também. Acho que foi 2014, um bagulho desse. Acho que foi o 14, é. Aí de Copa, eu acho. Que... Isso, essa parada mesmo. É, aí, pô, a galera não podia trabalhar, só quem tinha carro, né? Aí tipo, eu ia o escritório vazio praticamente. Só tipo, algumas pessoas conseguiam pegar. Na, pelo caminho, eu pegava no carro e ia levar pro trabalho e tal E pô, escritório vazio Essas paradas começaram a ficar na minha cabeça do Tipo assim, maluco Cara, alguma coisa ainda pode acontecer de pior Esse mundo é uma merda Sabe, acontece cada coisa uhum. Uma greve de ônibus, olha como para tudo Não à toa, hoje em dia Olha o que a gente tá, tá vivendo É, o que a gente tá passando agora é, Pois é Aí eu tive essa visão lá atrás eu falei, cara, eu tenho que, tenho que Esse aqui não é algo que eu quero pra minha vida inteira eu quero uma parada pra mim que eu consiga trabalhar de qualquer lugar. Tipo, se eu estiver em casa, tá tudo bem. Se eu tiver uhum. em outro país, tá tudo bem. Se eu tiver aqui, tá ligado? Tipo uhum. assim, isso ficou na minha uhum. cabeça. Eu quero ter algum tipo de trabalho que eu consiga trabalhar de qualquer lugar. Tá, ah, beleza. Aí fui, fiz um acordo lá, saí dessa empresa, que eu afundei. Fiz um acordo e tal, peguei uma grana, beleza. E fui fazer outras paradas. Aí primeiro eu montei uma mercearia... Que uns amigos insistiram pra montar a comigo. Bora, bora, bora. Eu fui tá vamos Vambora. Aí acabou que lá. Eu não vou dizer que eu perdi dinheiro, mas ficou 0 a 0 Só que os caras me roubaram. Os filhos da mãe. Eu era amigo, cara. Fiquei muito triste com isso. É, tem uns amigos aí que. Como diria o Mano Brown, tem uns amigos aí que não dá nem pra comentar, tá ligado? É, cara. É fogo. Aí, enfim. Aí, beleza. Aí ainda, ainda tava com um dinheirinho no bolso ainda. Ah, eu falei, ah, quer saber, eu vou montar um canal aqui, olha, olha o nível da doideira, vou montar um canal aqui, vou ver qual é, eu sei que eu não vou ganhar dinheiro nenhum com o canal, mas agora a SNK foi, com... olha, olha o nível da loucura, a SNK, a SNK foi comprada aí por uns chineses aí, pô, vai que os caras aí pô vão estar com dinheiro, queiram, queiram vir pro Brasil, que é um mercado grande, e queiram montar alguma coisa por aqui. Pô, se eu estiver aqui falando de, de SNK e me destacando de alguma forma, quem sabe eu não posso ser, sei lá, um community manager desse Isso cara. Isso faz bastante sentido, na né? real. Não é tão doido assim, não, cara. É, é, não é, é ousado. Você, você fez um investimento futuro. É, é ousado. Cara. E, e, e numa, Aí, em cima de uma coisa que você ainda gosta, que você vai fazer com amor, tá ligado? Exatamente. Aí eu, pô, vou fazer essa parada. Aí eu falei, pô, mano, mas é muito louco isso. <risos> eu falei, oh, vamos. Não, mas um plano B é o seguinte, pô, pode ser que eu conheça alguém que trabalha em jogos índia, essas coisas, e aí eu posso, talvez, firmar com essa pessoa. Boa, beleza, então eu tenho um plano A e plano B, os dois malucos, mas tem. Aí eu montei o um canal com essa pretensão. Só que, cara, eu fiquei aí uns três meses só com eu e minha mulher vendo. <risos> os vídeos, praticamente. <risos> tá ligado? <risos> É um bagulho que, tipo assim, dá uma frustração, mano. Tipo, caraca. E, e outro, não sabia fazer nada. Prendendo na marra, um conteúdo ruimzão. Enfim. Não, até que não era tão ruim, não. Mas, assim, a captação de áudio péssima. Sabe, a edição mais ou menos, que eu tava aprendendo. Assim, eu lembro que eu conheci o teu canal em 2016, eu acho. Um bagulho desse. Uhum. E ele não era ruim, não, cara. De verdade, ele não era um canal ruim, não. Então, eu já tinha um ano quase de trás. Não, traça. mas, pô, eu evoluiu, comecei... evoluiu. É, fui dando aquela evoluída, né? <risos> Comecei em agosto de 2015, eu lembro. Aí, pô, meu primeiro vídeo, zoadão, mano, depois tu vê. Aí, ok. Aí, fiz essa parada, do SNK não rolou, né? Como a gente é. já sabe. <risos> já em 2020. É. E, só que, pô, acabou que rolou o, plano, o outro plano B é maluco, né? Conheci o Onofre, que é o, o responsável pelo de Fatais, uhum. né? E acabou que a gente foi desembolando, conversando e tal Fiz uma proposta pra ele Investi uma grana e entrei lá de sociedade com eles pra, Na unanim pra desenvolver o Trajes Fatais Então foi isso, mano, mais ou menos Aí Nessa lá eu fui aprendendo coisa pra caramba com eles Que assim, os caras são artistas, né? E eu sou o cara um empreendedor Eu venho os negócios eles vendem, e eles são os caras da arte A gente começou bem a parceria É... Eles tinham feito uma campanha de financiamento coletivo que não teve sucesso, aí quando eu entrei eu falei pra gente fazer outra. Aí eu dei uma de maluco de novo, bati no peito e falei, mano, eu vou fazer essa merda dar certo. Não. não, cara, que Não, cara, eu... Deixa, vamos fazer de novo que eu vou fazer isso dar certo. Ah, então tá bom, aí confiaram, fizemos. Aí depois que eles aceitaram, eu fiquei pensando assim, caraca, que resposta. Sim, tu... mano, eu caraca. lembro que tu me falou desse merda. bagulho eu fiquei pensando, que isso é pesado. Isso é uma empresa, cara. <risos> Caraca, eu falei, que merda Que responsa Só que deu certo, realmente eu consegui fazer o um negócio Dar certo, deu certo é, Arrecadou de maneiro tal, Tudo certo, maravilhoso Ei, Que bom, vamos que vamos Ei, Inclusive que eu me que lembro que, que eu bom. conhecia o, o Trafe antes de tu entrar no projeto E quando tu entrou Deu uma guinada no bagulho mané. Até hoje eu não sei o que, que tu fez Pra melhorar tanto é, é, é, é dedos de ouro, não é possível Cara porque o projeto era maneiro, mas sim, era um projeto maneiro. Aí, quando tu entrou, eu via todo mundo falar disso, cara. Todo mundo. Tinha conteúdo de trajes fatais pra todo lugar que eu olhava no YouTube, cara. Foi bizarro isso. Tu, tu é bravo mesmo. Ah, é, eu consegui comunicar, né? E, e isso é um ponto fundamental, eu consegui comunicar. A maioria das empresas não certo, sabe, né? isso. Né? É... esse é um... esse... Eu acho que eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Mas enfim, eu vou ficar só no comunicar uhum. por enquanto, mas depois eu explico melhor isso. Uhum. Então assim, eu consegui comunicar e aí pronto, estavam falando sobre trajes fatais. E, e acabou que deu certo e tal, mas aí cara... Aí o bagulho foi por água abaixo, vamos dizer assim. A nossa sinergia já não estava sendo mais a mesma, porque um desgraçado roubou a gente. E... E aí eu fiquei puto. Não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui. Pode, é tranquilo. É inclusive... Pode ser expressado do jeito que você quiser. Inclusive, mais detalhes sobre a situação no vídeo que, que o John fez pro canal dele, explicando a história. Se vocês quiserem, é só entrar no, no canal dele, que ainda tem o um vídeo lá, não tem? É só entrar lá e assistir, gente. Que ele se aprofunda bastante lá no assunto. É claro que ali ainda eu não, não, não trouxe 100% da situação, porque envolve muitas pessoas e eu não quero prejudicar ninguém, tá ligado? Tipo assim, mas aquilo ali é a verdade que tá ali, sacou? Faltam ainda algumas camadas, mas tudo que foi dito ali é 100% é verdade. Então, mas eu fiquei muito chateado, tentei ainda levar a situação, caminhar, tentei fazer acontecer, mas a sinergia não era a mesma, a gente não concordava com, com várias coisas, tipo, eu queria fazer muitas coisas que agora, por exemplo, vocês estão vendo no meu jogo Pocket Bravery, algumas coisas que eu tenho feito que, pô, poderia já ter feito tudo lá, mas não rolou. É. Aí, o tempo foi passando, aí eu fiquei com aquele sentimento de tipo assim, pô, cara, eu vou ver se eu consigo recuperar minha grana, então, pelo menos, né? O tempo, o tempo que eu investi e a grana que eu investi. Uhum. Mas o jogo não, cara, não andou, né, cara? Não andou. Tá? Uhum, infelizmente. É, infelizmente. Ele tá andando, ele tá andando, ele tá indo, ele não tá parado, mas tá indo a passo de tartaruga. E, pô, eu, eu não tenho esse tempo todo, tá ligado? Eu não, eu não, eu não posso me dar esse luxo. Então, eu penso da mesma forma, cara. É, eu não cara, posso, esse... cara. Eu não posso. Então, eu fui preferir sair fora, entendeu? Conversei com eles lá, abri mão de tudo. Falei, cara, tá tranquilo, tá de boa. Toca, toca aí vocês aí, tá tudo bem, não precisa não pagar nada, ok. No máximo aí a gente conversou pra quando, quando começar a vender pingar algum, alguma coisinha pra mim de royalties mas assim, cara, eu acredito que eu não vou nem recuperar o que eu investi, mas tá tudo bem, eu tô, de, tô em paz com isso, sacou? Tô em paz mesmo e, e comecei a tocar o Pocket Brave, tá ligado? só que é o Pocket Brave é aquilo é, eu sou líder, sacou? eu sou líder, dentro daquilo que é a minha visão, daquilo daquilo de bagagem que eu já tenho de, de business de negócio, então assim eu, eu e o nome da empresa que eu criei é Statera, Statera Vem do latim significa equilíbrio, tá ligado? Porque eu sou um cara que eu, que, eu, que eu gosto de tender ao equilíbrio. Acho que a gente precisa ter equilíbrio na vida pra tudo, até pra amar. Amar demais, como alguns dizem, né? Também não sei se isso é amar demais ou não, mas, cara, é horrível. Tipo assim, boa hum, possessão, <risos> uh, ciúme extremo, sabe? Não. Eu acho que o equilíbrio é o ideal, no meu, no, na minha concepção. Então, o nome da empresa é até pensando nisso também. Tipo assim, cara. Eu, eu achei... achava que o nome da empresa era uma, uma troca de letras do lá na real. Eu, eu achava que era por isso. Até porque também parece, né? Parece, coisa, é. Mas... mas foi sem querer, cara, juro. Ah, mentira. Não foi, cara. Ah, mas aí, enfim. Aí no Pocket brave pô, chamei o antes pra ser. Na, na Statala, né? Chamei o antes pra ser meu sócio, meu. Pô, o antes. Anderson meu brother mesmo, um cara que eu chamei ele para trabalhar lá no Trás de Fatar, na época, a gente, pô, acabou construindo uma amizade, uma parceria, o cara virou meu irmão, assim, real. E aí, eu nesse projeto eu falei, Anderson, vem comigo. Ele falou, cara, tô junto. Aí a gente tá, tá tocando e, pô, cara, ainda é, ainda é muito cedo para as pessoas fazerem qualquer tipo de análise, sabe? O projeto, ele tá hoje, 29 de maio, ele tem um mês e, no, e nove dias, né? Que tem, tem 39 dias aí que ele tá sendo falado, mostrado uhum. pro público, né? Trabalhado não, estamos uhum. trabalhando há um tempo, mas tem 39 dias só mostrado pro público, então ainda é cedo pra galera fazer uma análise, uma comparação e tal. Mas, cara, eu que tô de dentro, é, é outro é ritmo, outro sacou? Eu, eu, é outra parada, eu acho que o tempo ainda vai dizer muitas coisas. E, cara, deixar o Falo pra caramba, eu acho que eu já falei demais. é o Pocket Bravery, tá ligado? Como que surgiu essa ideia? Porque assim, você também falou sobre isso no teu canal, falou que é, um, que, é, que é um projeto que era pra ser muito maior, só que vocês tiveram que reduzir por conta de dinheiro e tempo, né? Um negócio desse. Exato. exato. E ele tá se tornando esse jogo mais chip, só que com uma jogabilidade igualmente, igualmente refinada. Fala um pouco pra gente sobre o que é esse jogo, o que vocês já criaram sobre ele, história, se possível. E sobre como está o desenvolvimento dele. Então, cara, eu vou ser muito sincero. A gente queria fazer um... E isso é um grande erro de, de, de desenvolvedores, né? E eu, eu posso falar isso porque... Tu Enfim, tem experiência na área, né? É, eu posso falar. Eu posso falar. É, às, vezes, às vezes, desenvolvedores querem fazer alguns projetos dos sonhos e tal, mas, cara, são projetos muito grandes, cara tá ligado são projetos tipo assim você ainda não tem corpo para suportar aquilo tá ligado é muito trabalho é muita coisa envolve muita gente muito dinheiro tempo enfim e aí a gente começou a fazer o o, o Brave né que seria ainda a versão grande desses personagens aí vamos dizer assim Uhum. A gente ia fazer no nível cofre 13, mano. Pra ter noção do nível... Você dá um trabalho de graça. É... Caraca, tá maluco. É, aí começamos a fazer o Nuno, fizemos algumas animações, pô, ficando lindo pra caraca. Mas aí a gente parou e deu conta do seguinte, que a gente ia demorar no mínimo em sete meses com duas pessoas trabalhando pra um personagem só. Caraca. Ah, Sprite Você é, é isso, né, no total Então, o... Seriam mais, no no Bravery regular seriam mais, mas deixa deixa, deixa quieto por enquanto quantos, quantos seriam, é. Mas seriam mais do que tem no, no Pocket brave Aí, cara, o que acontece? Aí eu fui, olhei para esse quadro e eu falei, cara, não vamos cometer um erro aqui não. Vamos ter os pés no chão, né? E vamos com tranquilidade. Ah, eu fui combinei com ele, e falei o assim, seguinte. Porque assim, o, o, essa versão Pocket do universo Bravery, ela já estava nos planos. A gente já ia fazer isso. Mas a, seria algo pra futuro, tá ligado? Algo que, Ah, depois a gente faz. Né? É, e a gente era era, era pra ser igual, igual, por exemplo, o Virtua Fighter e o Virtua Fight Kids, tá ligado? Que saiu depois, passou só arrecadar um pouco mais de grana. Ia ser um eu bagulho tipo, tipo isso, esse, né? Tipo isso. Tipo isso. Só que eu falei, cara, vamos inverter aqui. Vamos começar pelo Pocket Bravery. Porque vai ser algo mais rápido, eu até usei esse termo na época, tá? Ele vai ser um jogo meio fast-food, né? Mas vai ser algo que a gente vai conseguir dar conta, vamos? Uhum. Aí o pessoal ficou meio receoso na época, tipo, pô, cara, mas... Porque artista se apega, tá ligado? aham uhum. Aí eu fui e falei, cara, não, não vai dar pra gente seguir no, no grande aqui, aí mostrei pro cara disse, disse, disso e disso e disso. Uh, espero que vocês entendam, mas, cara, vamos aqui começar o Pocket Braver agora, beleza? Aí não, beleza então, João vamos então. Tu falou, então vamos embora. Só que assim, cara, realmente a gente começou a ideia do Pocket Brave como um fast food, sacou? Tipo, ah, vamos fazer então um fast food pra gente fazer dinheiro e vou voltar logo pro Braver. Uhum. Só que, mano, depois de um mês, um mês e meio, a gente se apaixonou, cara, tá ligado? a gente falou, cara, esse troço tá ficando muito gostoso, muito bonitinho, muito maneiro, cara. sabe? Tipo assim, a gente falou, caraca, sei lá, eu não sei nem explicar, mas a gente se apaixonou pelo Pocket Blamer, sacou? Tipo assim, a gente não vê mais ele como a gente via. Você que tava fluindo muito melhor, né? É, cara, a gente falou, cara, não, isso aqui não é fast food, não, isso aqui é, é o jogo, uhum. sacou? Uhum. Esse é o jogo, só que é o jogo que a gente consegue fazer, entendeu? O outro seria o jogo, mas é o jogo que a gente ainda não consegue fazer. E a, uhum. Então, tipo assim, a, a nossa visão mudou, tá ligado? Então a gente tá conseguindo botar muito, muito amor, muito carinho na construção desse, sabe? A gente tá caprichando demais, fazendo o nosso melhor dentro da, das nossas limitações. Não, e é totalmente visível que vocês estão, tipo, dando 100%, tá ligado? Estamos. Tá, tá, tipo, quando a gente assiste, vê sobre... Eu que, eu que não conhecia antes, eu fui pesquisar, é, quando eu bati de frente com o um vídeo é, mostrando... Eu vi que, sabe, é um negócio que vocês estão se dedicando de verdade mesmo. Você vê que a parada está sendo feita de coração, sabe? Isso é muito maneiro, cara. Sim, Isso cara. torna muito mais legal a experiência. Eu, eu nem sei se isso acontece contigo também, Jonathan, mas... É, eu, eu crio coisa, né? Eu trabalho com audiovisual, então uhum. eu, eu tenho meus projetos. E quando você se apaixona por um projeto, realmente não tem volta. Você vai é. querer fazer o melhor que tu puder. Nem que é, você tenha é. que deixar de dormir, 100%. ter que gastar mais dinheiro. Mano, eu já, eu já deixei de dormir pra fazer muita coisa, assim, que não deu nem tanto retorno financeiro, mas, cara, eu amei fazer. Uh -huh. Eu acho que você tá passando pela uh -huh. mesma coisa, né, mano? Quando o artista tá apaixonado pelo projeto, não tem como, velho. Você vai fazer o um bagulho incrível. Não, e a gente tá. A gente tá. Né, no, naquele primeiro momento que eu fez, fiz essa mudança, a galera ficou meio assim, é, poxa, tá bom, mas vamos, né. Agora não, a galera tá, cara, que bom que a gente tomou essa decisão, que bom, que bom, que bom, sabe, tipo assim, porque, uhum. cara, tem que ser assim, tem que ser equilibrado, tá ligado, a gente não pode só olhar pra aquilo que é o mais lindo, mais belo, mais pleno, não, cara é o mais lindo, é o mais belo, é o mais pleno mas eu vou morrer de fome fazendo aquilo sacou? Uhum. <risos> me identifico tanto com isso, cara é, a gente não pode morrer de fome tá ligado? a gente tem que estar tá vivo pra fazer o que a gente quer, outro, e outras coisas que a gente quer então, vamos fazer o Pocket Brave e estamos fazendo as coisas estão caminhando é, uhum. outra coisa também que tem que ser dita e até aproveitar pra agradecer de novo, né? sempre que eu puder eu vou fazer isso Agradecer a galera que tá trabalhando aí comigo nesse projeto Porque... Cara... Tem uma galera que, que tá trabalhando aí comigo, cara Toda a galera, na verdade, né? Tipo, é um pessoal que tá acreditando em mim, tá ligado? Estão acreditando em mim Acreditaram na minha pessoa em primeiro lugar E acreditaram muito no projeto Então é um pessoal tipo, cara, a galera não tá recebendo, sacou? Uhum. Isso, isso, isso é uma parada que eu fico assim, até meio bolado às vezes, sabe? Tipo assim, caraca, mano Pô, o pessoal tá abraçando, sabe? Tipo assim, eu não, não sei nem explicar, cara. Então eu fico muito grato por isso, agradecido. É óbvio que agora tá todo mundo roendo osso e uma hora vai ter filé meu na mesa, né? Uhum. E todo mundo vai morder, todo mundo vai comer o filé também. Cada um dentro da sua uhum. proporção, como é óbvio também, mas todo mundo vai morder. Eu tenho uma negociação específica com cada um. Eu penso mas exatamente isso... dessa forma, cara, porque assim... Eu, já, eu chamo muita gente pra me ajudar a fazer as coisas e nem sempre eu consigo pagar essas pessoas. Mas sempre fico pensando, cara, assim que eu tiver a grana pra pagar essa pessoa, ela vai ser uma das primeiras a receber, tá ligado? Porque assim, por, uhum. por mais que o projeto seja meu, é, eu não fiz ele sozinho, cara. Então eu tenho que sempre lembrar da pessoa que tava ali comigo me ajudando, saca? O Yuri, o, o Yuri é um exemplo muito grande disso, tá ligado? O Yuri me ajuda a fazer as paradas e tal. Agora ele é, ele é meu sócio na estaca zero e, mano, todo dinheiro que, que entra é eu e ele, saca? Sempre que eu posso. Sempre que, sempre que dá, saca? <risos> é. Não, mas é isso. Então, tipo assim, pô, muito grato aí por pro esse time aí. O time é bom, mano. Na moral, uma galera boa que eu consegui recrutar. Eu até fiz uma brincadeira lá no, no servidor nosso lá do Discord, do time, né? Que eu falei assim, cara... Fazendo a apresentação de todo mundo, né? Eu falei, ah, eu sou o Jonathan da nova geração. Aí eu, não, não, tô zoando, tô zoando. Aí depois eu falei assim, na verdade eu sou o Nick Fury. Eu sou o cara que, que recrutou todo mundo. Aí depois eu falei, não, tô zoando também. Ah, se tu quiser o... Tu que juntou os melhores heróis, né? <risos> se tu quiser usar um exemplo de Kofi, você é o quase o Raider, né? Que, que tem o Ikari embolado lá. Você é tipo praticamente ele. Eu sou o cara que, que tô, vamos dizer assim, no comando, né? Pode ser essa comparação mesmo. Aí tem, Enfim, no, é. no teu time tem a galera Tem, tem, tem, a, tem, tem o Clark Tem o Ralph Alguém ah, lá vai ter é que bom. ser a Leona Não sei quem é. Aí a galera se decide é. de lá <risos> Não, o time a é bom O né? é. time, é time é bom Agora uma, uma pergunta Que eu, eu, eu tenho na minha cabeça Desde que eu comecei a olhar Esse jogo Quais, suas, quais, suas, quais são suas inspirações Pra ele, cara? Porque eu olho pro teu jogo e eu vejo muito. Pelo menos no cenário. Eu bati o olho no teu cenário e fiquei, KOF 98. Eu posso estar tá maluco, mas essa foi a, a primeira coisa que passou na minha cabeça. KOF 98. Então, vamos lá. Inspirações. KOF 98 é só o meu jogo de luta favorito de sempre. Ah, sabia que tinha alguma coisa de 98 ali, cara. Isso é eu sou maluco. <risos> Não, mas então, inspirações. Esse, esse estilo de jogo SD, né? Pocket, Chibi, né? Uhum. Chama como quiser. É um, é um. A gente tá utilizando dessa, desse estilo. O, a primeira visão foi. É algo mais fácil e rápido de fazer, então vamos nela. Uhum. Só que tem outras camadas aí também, né? Por exemplo, cara, quem tá fazendo um jogo assim hoje em dia? Acho Na que, que ninguém. Sacou? Então, tipo, a gente acredita que a gente pode, talvez, de alguma forma, se destacar, uhum. né? Porque nesse estilo vai ser só a gente que vai estar tá fazendo nesse é. momento. Isso acontecia lá no começo hum. de 2000, né? Agora eu acho que ninguém faz isso. Pelo menos pra jogo de luta, assim. Outros ah, estilos até é tem. Até, um, que... até tem um que lançou não tem muito tempo, chamado Pocket Rumble. Bem legalzinho também. Mas, enfim. É, então, assim, eu acredito que a gente pode se destacar. É, e aí, como inspirações, em relação a visual, a gente olhou para aqueles Coffs, Coffs, é vs. É Capital, do, do uhum. NeoJump Pocket cola A gente olhou para Pocket Fighter, olhou para Metal Slug e olhamos para o Scott Pilgrim. Não sei se vocês conhecem. Sim. Conheço, conheço. Uhum, uhum. Foram os jogos de referência para a gente. Muito bom. Aí Só jogão. É, Exatamente. Aí a, gente, a gente pegou o antes, né? O Anderson pegou meu sócio e foi, fez o Nuno lá. Aí. Até então não tinha, não tinha referência Metal Slug, só esses outros. Aí ele, pô. Aí me mostrou, falei, cara, ficou legal, ficou legal. Porque a gente queria fazer algo único, sacou? Um traço único, um negócio diferente. Nada igual a ninguém. Aí. Só que, tipo, referências é, são referências que a gente pega um tiquinho daqui e dali. Mas o nosso é diferentão, único. Uhum. Aí ele, pô, cara, peraí. Aí ele foi e botou a linha preta, Um contorno preto. Que aí uhum. te tirou do Metal Slug a ideia. Aí a gente falou, pronto, é isso. Aí foi, aí nasceu assim. Mas as referências foram essas, visuais, né? Em relação ao personagem. Agora, no jogo, quando você vai ver alguns elementos do jogo, tipo HUD, essas coisas, talvez até isso que te ajudou a ter essa sensação de KOF 98. Porque, por exemplo, a HUD, cara, tá lembrando muito cores, as cores, sabe? Coisas assim do Coffee a 98. A paleta de cores me, me remeteu muito a um cenário específico do Coffee 98, que é aquele que tem um, um, um lagozinho atrás. Eu sei tá qual vendo? é. Então, tipo, isso, isso acaba remetendo. E que bom, cara. Que bom, porque eu gosto. <risos> eu gosto desse jogo, eu sei que muita gente gosta. Ah, mas é aquela pergunta. Quem em sã consciência não gosta de KOF 98, sendo super não sincero, sei. Acho, que não acho que ninguém... Não sei. Cara. Não Até sei, cara. Até quem nunca jogou... É, quem nunca jogou não gosta. Tu bate o olho no jogo... Mano, tu, tu pega o controle e tu fala, Rapaz, isso aqui é bom mesmo. Assim, que, todo mundo sabe que eu sou muito fã de Street Fighter e de Tekken. KOF não é nem de longe minha série de jogos favorita, mas a influência que KOF teve... Não tem como tu não gostar dessa merda, tá ligado? Até do 14, é que é aquele cocôzinho andante lá, a gente gosta também, porque ele tem uma representatividade muito grande para a indústria de jogos de luta no geral. Mas eu não quero falar sobre isso, porque senão eu vou começar a falar o quanto eu odeio o Coffee 14 e eu não quero fazer isso nesse podcast. <risos> Puta jogo <risos> merda cacete. Não, mas aí, tipo, referências visuais são mais ou menos essas. A gente... Só que assim, cara, referência vai sempre existir. Sempre vai existir referência pra tudo. Até os personagens, na hora de criar personagem cara, a maioria dos meus personagens do, do Bravery, do universo Bravery, a maioria deles eu, eu, eu me baseei em pessoas reais, sacou? Uhum. Em, em, em pessoas da vida real mesmo, histórias da vida real, algumas coisas, e aí eu fui é, transformei isso em personagem e aí dei na mão do Jeff, que é o roteirista nosso, e ele maximizou mil vezes melhor do que eu pensei. Mas, tipo, a ideia veio de mim inicial, então, tipo, Sabe, ah, fulano de tal, não sei o que, tal, tal, tal, com a história tal. Eu falei, hum, isso é interessante. Aí mexi uns pauzinhos pra lá e pra cá, sacou? Hum. As uhum. referências vem de qualquer coisa, sabe? Às vezes tu tá andando na rua, tu... o pombo caga na tua cabeça, tu pode ser uma referência pra alguma coisa, sacou? Tu faz isso no cenário, sei lá, tá ligado? Uhum. Referência vem de qualquer lugar, então referência sempre vai existir, mas a gente tá fazendo uma parada única, tá ligado? Diferente, é. assim, uhum. um próprio. E, tem muita gente que confunde, desculpa até te interromper, tem muita gente que confunde referência com cópia. É, yeah. Isso me deixa revoltado, mano. Se, se tem alguém aí escutando esse podcast e e copia o trabalho dos outros, você é uma merda, tá? É. Só, só pra deixar claro. Referência copia. é maravilhosa, copiar é sacanagem. É, pô, eu tenho inúmeras referências pro meu trabalho com, com filmagem e edição, mano. Mas não quer dizer que eu vou copiar o trampo dos outros. O outro é o outro. Já, já teve de, dia de alguém chegar, ah, eu queria o trabalho igual do, do X. Pô, fala com ele, pe pe pega o trabalho dele em vez de pedir pra eu fazer igual, tá ligado? Eu já recusei trabalho por isso, eu acho ridículo. Mas assim, sobre referência em, em, em jogo, mano, eu acho que o maior exemplo de, de, de, de, de cópia e não referência que a galera tem, não sei se você vai concordar comigo, é no lance do Art of Fighting com, com Street Fighter, tá ligado? Uhum. Eu acho que pra Cara, mim é, é a pior coisa que poderia ter acontecido no Art of Fighting é os protagonistas serem parecidos com Street Fighter, porque o jogo é muito bom, mas a galera martela isso. Agora, então, imagina, agora imagina você, você num jogo indie igual o Pocket Bravery, alguém começar a acusar você de copiar outra parada. Então o teu jogo não ia chegar a lugar nenhum, né, mano? Pode crer. Eu vou te falar, o erro do Art of Ice, na minha opinião, foi colocar um personagem, no caso, o Rio não é nem o Robert, o Rio com o nome de Rio uhum. sacou? Porque tipo assim. Em relação a golpes e tal, ele já tem coisas semelhantes ao Ryu, mas daria pra passar. Mas, cara, ainda botou o nome Rio. É muito cara. escarrado, né, mano? Mano, ficou muito é que... na cara. Muito Nem na... passa Os caras, tipo, mas mano, assim... a gente precisa de um nome protagonista. O outro é Ryu. Pô, troca a última letra aí, bota O. Cara, isso, isso foi uma ideia muito ruim. E vamos ver no que dá. Cara, é cara o nome dele podia ser qualquer coisa. Cara, podia ser sabe? Carlinhos, mano. Se ele fosse Carlinhos, é. ia dar certo. <risos> Tipo, era só não ser Rio cara, que ficou muito... É a minha visão, pelo menos, né? Não, mas eu concordo se... Não, mas é, é mas essa visão é a visão certa. É a visão óbvia da situação. O, o Robert passou batido por muita gente Não, o Robert é diferente. o Rio, é. mano, não é, O Robert é diferente, ele é diferente, não adianta. O Robert, né? o Robert ah, tem, é maneiro tem Hadoukenzinho? Ah. Tem. Né, vamos dizer assim, mas ele é diferente. Tu vê que ele é diferente. Cabelão, estilo Steven ou tal, roupinha. Esse Agora, o Ryo tem uma roupa semelhante de outra cor. Tá, até <risos> vai foi foda. É, até vai Mas pô, ainda o nome igual Aí quebra, mas cara Eu acho isso meio que injusto, porque o Art of Fight cara, O Art of Fight Ele fez o Street Fighter melhorar Muito, porque uhum. não só o Street Fighter Mas todos os outros Qualquer jogos jogo de loop. De loop. Aquele, aquele jogo inovou demais não, Eu, falo, inovou eu demais, falo Sobre demais, isso demais, do Art demais. of Fight, mas não é Criticando o jogo no geral Porque eu acho muito maneiro Difícil pra cacete, mas muito maneiro. É, é igual a... a, a te, teve outros jogos que influenciaram a, o Street Fighter a melhorar, tá ligado? O próprio KOF ele influenciou muito o Street Fighter a melhorar e se tornar o que é hoje. Então a gente não tem do que reclamar de, de, do, do, do Art of Fight ter, ter errado. Todo jogo erra, mano. Todo criador erra. Mas Assim, alguns erros são mais escrachados do que outros, mas isso sempre ajuda na indústria de alguma forma, velho. O Mario não seria o que é hoje se não tivesse tantas pessoas copiando o Mario e depois o, a Nintendo indo lá vendo essa ideia e falando podia botar isso no meu jogo. É verdade. Pior que é verdade. É verdade. Isso acontece com isso acontece tudo, acontece cara. Mesmo. Isso acontece com tudo. Eu não sou a favor do nada se cria, tudo se copia, porque as coisas se criam sim, quem fala isso é doido, mas, mano, uma referênciazinha ali, uma cópiazinha aqui ali, acontece, a gente sabe, a indústria é isso aí. Quem quer fazer dinheiro e boa. Sabe o que, que eu acho, cara? Eu acho o seguinte, é a visão que eu tenho. Tipo assim, cara... É... A gente não deve copiar os mestres, sacou? Uhum. Mas a gente tem que buscar o que eles buscavam. Então, tipo assim... Naturalmente, você buscando o que o cara buscava... Você vai acabar encontrando algo diferente... Mas no mesmo caminho dele, sacou? Mas algo único. Porque você tá no mesmo processo de, bu de busca que ele, sabe? Então... Ah... Por exemplo, os jogos de luta, essa, essa é a história, cara. Ah, alguém lançou Street Fighter, aí os mesmos caras que lançaram Street, lançaram Fatal Fury. Aí começou a, a pipocar outras empresas. Cara, os caras olharam aquilo ali, aqueles jogos que estavam ali, fazendo sucesso de luta. E tentaram fazer, alguns tentaram fazer cópia. Aí, tipo, virou uma porcaria. E alguns tentaram fazer coisas diferentes, tipo, Guilty Gear só dando por, um exemplo. Por... Tá ligado? É, tipo assim. Porra. Ele é. ele seguiu os padrões básicos que foram criados no Street, foram reforçados no Fatal Fury e, e Coffee e tal. E mas ele buscou, ele só, ele buscou pelo mesmo lugar, mas ele encontrou a linha dele, sacou? Correto. Então eu acredito nisso, cara. Assim, a gente não vai necessariamente estar tá inventando a roda. A invenção de roda é algo que acontece muito muito muito às vezes, sabe? Não é sempre que que alguém inventa a roda. Né? A cada... Ah, lançou The Last of Us. The Last of Us é top, mas The Last of Us não inventou nada da roda. Exato, nada, nada, exato. nada, nada. The Last of Us só aperfeiçoou tudo que tava lá. Mas não inventou nada. Entendeu? Tipo assim, a, às vezes surge alguém reinventando a roda. Mas nem sempre você precisa reinventar a roda. Você só precisa fazer uma baita roda. Isso. Fazer, fazer é, uma roda cromadona. É bonita. É. E no seu estilo. Entendeu? No uhum. seu jeito, no seu estilo. No seu estilo. Dentro daquilo que você buscou, dentro daquilo que você acredita, mas não necessariamente tá reinventando o bagulho. Pô, pra mim, então eu pra mim Dark nisso. Souls é essa roda reinventada, mano. Pra mim Dark Souls é essa roda cromada, bonitona, de um conceito que existe desde 1980. Era isso que eu ia falar. Mas eles fizeram um bagulho muito bem feito. Não é... Cara, então, é engraçado, eu não vejo Dark Souls como uma, uma nova roda. Não, eu, eu vejo eu com também não eu vejo. Com, eu vejo com mas roda mas ele acabou feita. se tornando, na visão da galera, principalmente uma galera que não viu aquilo lá de trás, ele se tornou uma nova roda. Mas porque aí é por falta é uma, de informação é uma nova dos, geração dos outros, né? que isso, não... que é, isso que é complicado, porque as, as pessoas não, não, não estudam a indústria antes de falar a opinião delas, então... É, Dark Souls não é novidade. Existem jogos parecidos com aquilo há décadas. Há muito tempo. Bota tempo nisso, filho. Mas, mas assim, aí a From Software, software fez de milagre, mano. Ele fez um bagulho muito bom, mas não é novo. Não é inovador. Não, mas é, mas é maravilhoso. Isso aí é sem dúvida. Os caras acertaram muito a mão. Muito, muito, muito. Inclusive, meu top 3 franquia favorita é, é de longe, assim. É a, a experi... Porque, assim, eu considero Dark Souls como uma experiência. Eu não considero como um jogo. Porque o que tu passa jogando Dark Souls é um bagulho que tu, fica, tu leva pra tua vida toda, velho. É, não falando que os outros jogos não são experiências. Mas tem jogos que a gente senta, joga duas horinhas, boa. Tá ligado? Tem, tem, A maioria dos jogos, cara, na minha opinião, a maioria dos jogos, eles só, só te divertem. Tá ligado? A maioria. Uhum. Al, alguns jogos você tem, você tem algumas experiências. Jogos de luta você consegue ter experiência. Sim. Pô, Tekken, Tekken 7 pra mim é uma experiência, cara. É um negócio que eu fico ali, a minha cabeça para, mano. Porque é só aquilo que eu quero. É um cara, negócio doido. Eu nunca. <risos> Vocês comentaram, você comentou agora e eu parei pra pensar. Tekken realmente é muito bom? Eu nunca parei pra jogar Tekken na minha e vida, Yuri, cara. V... Vocês que entendem de jogo de luta e tal. Moleque, sai do podcast agora, como que você tem coragem de perguntar um negócio desse, filho? Não, é porque, pô, eu sou leigo, eu, não, eu realmente não conheço nada sobre Tekken, Cara, tá ligado? Cara, Tekken, eu, tirando, tirando... No máximo, no máximo Tekken 3, que eu, que eu joguei um pouco quando eu era mais novo, tá ligado? Tirando o KOF, Tekken é o único jogo de luta, pelo menos ao meu ver, que tem uma história boa. Boa mesmo. Porque assim, o KOF ele tem a saga Orochi, que é sensacional, tem aquela merda uhum. de Nest lá, aquele treco. É, mas assim, Tekken, ele se manteve na história boa todos os jogos. Todos os jogos. Hum. Jogabilidade também, assim, excepcional. Eles sempre inovaram na, na jogabilidade, porque, cara, Tekken é, Tekken é cria de Virtua Fighter, foi feito pra competir, só. Uhum. Só que eles pensaram. É, eu não tô garantindo que eu vá jogar, não, mas beleza. eu tô garantindo que eu quero ver sobre a história um pouco. Ah, até mano. porque o Tekken 7 é 200 conto, então <risos> tem essa dificuldade. Não, é baratinho, pô. Compra agora pra tu se tu quiser. E é, assim, Tekken tem essa de. Ele, ele mexe com jogabilidade boa, com uma história muito boa, com personagens uhum. que são extremamente cativantes. Mano, todo mundo, todos os personagens de Tekken, sem sacanagem, todos eles. Você poderia escrever um, um livro sobre a história de cada um, sobre o que eles passaram, o que que eles estão fazendo, o que que eles querem fazer, o que que deu errado, Mas o que olha, que é deu uma, certo. Uma tão, tão assim é mesmo? muito maneiro, é muito maneiro, todo, todo Caralho, mundo, todo mundo ali não, tem um personalidade, aí tu pega por exemplo o DJ do, do Street Fighter, pau no cu dele, quem é esse cara, o que é que esse cara tá fazendo? <risos> Ele é um cara que, que é entra na luta pra, pra aprender ritmo musical. Que merda é essa, filho? <risos> tipo, no Tekken as pessoas têm motivações imbecis? Tem. Tem elas têm motivações, tá ligado? Tipo, a motivação mais imbecil uh -huh. pra mim é a da Xiao Yu, que ela começa no jogo querendo dinheiro pra abrir um parque de diversões. E essa motivação uh -huh. dela vai crescendo até o ponto em que ela quer destruir a Mishima Zaibatsu porque a Mishima Zaibatsu tá fazendo mal pro Jin, que é o cara que ela gosta. Então ela, é até ela que começa como uma pessoa completamente desnecessária pra história Evolui ao ponto de ter um motivo pra estar tá ali Todo mundo tem um motivo pra estar tá ali Não é igual o DJ e o T-Hawk, tá ligado? Que são tipo, ah mano, os jogos caros aí, eles <risos> são maneiros Não dizendo que Street Fighter é um jogo ruim, tá? Eu tenho mais de 200 horas já no já Street já, Fighter né? 5 200 horas num jogo de luta é coisa pra cacete, velho mas assim, não, não se compara a Tekken. Tekken pra mim é o supra-sumo do que é o jogo de luta hoje. E é o, é o jogo mais hypado da, da, da comunidade de games de luta hoje em dia, mano. Se tu for ver qualquer campeonato de Tekken, tu vai sair com vontade de jogar aquela merda. Porque a, a, a estética de, de porrada deles é muito louca também, mano. É, isso é um bagulho que eu acho muito divertido. O que os golpes encaixam, é, é muito louco, tipo, a movimentação de personagem. Cara, eu... Outro nível, papo poder Tipo assim, pra mim o top 3 é, é Tekken, Street Fighter e KOF. O resto vem ali meio amultuado depois, mas pra mim esse é o top 3, assim, jogos de luta que a galera deveria jogar. Mas, mas vamos parar de falar de Tekken, porque senão eu vou me empolgar aqui, que já deu pra perceber que eu me empolgo muito. Uma, pra, pra falar de uma parada que, que eu acho que, que provavelmente é a coisa que você menos gosta quando, quando a gente fala de jogo. Que é a dificuldade. Qual a maior dific, as maiores dificuldades de se fazer um jogo, cara? Então... Agora eu vou falar algo que eu, que eu iria falar e não, e não compl complementei, porque eu sabia que eu ia falar isso ainda mais pra frente. É, na minha opinião, te, existem algumas, né? Algumas dificuldades. É, por exemplo, às vezes você não tem dinheiro, hoje em dia essa é uma dificuldade nossa uhum. às vezes não se tem tempo em partes também é uma dificuldade nossa em parte porque tem gente que está conseguindo dar x tempo outros dão outro x tempo então como eu tenho volume é, uhum. eu tenho essa dificuldade ainda, mas ela não é tão grande mais, sabe? mas também é uma dificuldade comum tem tempo. Porque, por exemplo, às vezes uma pessoa ela tem tempo, tem, ah, eu tenho tempo aqui, mas não tem dinheiro. Então ela faz sozinha e fica aquele negócio eterno, sacou? Nunca, nunca fica pronto Ou então uhum. ela, ela até tá trabalhando, tem dinheiro, mas não tem tempo. Porque tá trabalhando, como é que ela vai meter a mão? E ela tem dinheiro só pra ela, ela não tem dinheiro pra pagar a gente pra fazer o jogo uhum. pra ela. Que é o que normalmente acontece, né? Real é isso. É, é. Então, essas são algumas, algumas dificuldades clichês, vamos dizer assim. Qualquer, qualquer desenvolvedor que você for perguntar, vai te apontar essas duas, tá? Mas eu vou além. Eu vou além porque eu, eu não estou começando agora. Então, eu já vivi algumas coisas e eu posso ir um pouco mais além. Ok, isso é verdade, essas duas coisas plena, são plenamente verdade. Mas... Eu acho que a maior dificuldade das pessoas, ela tá um, um pouco no psicológico. Como assim? É, cara, para fazer um jogo, as pessoas elas têm que se decidir. Ou elas querem fazer um jogo por hobby, um jogo para ela e para os amigos dela, para se divertirem. Ou elas querem fazer jogo para viver de jogo. E, e uma coisa que acontece é as pessoas elas falam: Ah, eu quero viver de jogo. Mas elas só têm, é, só têm essa ideia na cabeça. Quero viver de jogo, mas elas não fazem por onde para viver de jogo. Sacou? Elas ficam desenvolvendo uhum. o mesmo jogo por 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. E não lançam o jogo. Então, como você vai viver de jogo se você não lança seu jogo? Você vai continuar trabalhando no seu trabalho normal. Vai continuar trabalhando só final de semana. Tá ligado? Então, tipo, as uhum. pessoas elas têm que entender o que, que elas querem de fato. Ah, não. Eu quero ser um desenvolvedor de jogos... Pra fazer joguinhos pra mim, pros meus amigos. Se der pra lançar, lançou, tudo bem. Ok. Maravilha. Ou não, eu quero viver de jogo. Então, irmão, se você quer viver de jogo, você tem que mudar a tua mentalidade. Você tem que mudar é, as tuas estratégias. Você tem que ter um foco e, e, e pra, pra realizar aquilo. E aí, nessa de, ah, tá, então eu vou mudar minha mentalidade, que de fato eu quero viver de jogo. Ok. Mano, não faz o jogo dos teus sonhos. O jogo dos teus sonhos é grande, começa por algo pequeno, uhum. algo que você vai conseguir de fato realizar, tá ligado? Então, tipo, começa com algo pequeno pra você passar pelo início, pelo meio e fim, lançou. Botou na loja, vendeu ou não vendeu, o que seja, irmão. Tu teve a experiência, tu passou por todas as etapas, faz outro. E aí tu vai, tu vai subir no degrau, tá ligado? E aí é, é de cada uhum. um, porque cada um vai ter os seus degraus a subir. E cada um vai ter uma realidade. Vai ter alguém que vai lançar um primeiro joguinho simples e vai vender pra caraca. E aí vai conseguir dinheiro pra fazer um jogo um pouco maior. E tem gente que vai lançar o simples, vai vender meia dúzia e vai ter que fazer outro simples. E aí é a realidade de cada um. Mas esse, pra mim, é o grande ponto. É um, é um ponto da mentalidade, sacou? As pessoas ou elas de fato querem viver de jogos e aí se for isso mesmo, tem que fazer por onde? Ou elas assumem que elas querem fazer joguinhos pra elas e pros amigos e tá bom. Uhum. Tá ligado? Então, ou vai por um lado ou vai pro outro. Esse é o grande ponto pra mim. É o grande ponto de que muitas pessoas começam a fazer jogos e não lançam jogos. É por causa dessa mentalidade que, que não muda. Então, ah, John, se você tivesse que falar uma, uma, uma, uma dificuldade, a maior de todas, eu diria que sem sombra de dúvidas é essa. Porque, por exemplo, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu tô fazendo meu jogo. Tá ligado? Mas uhum. por quê? Porque eu. Óbvio. Não é só por isso, né? Tem várias outras camadas aí. Mas, mano, eu tenho a disposição, né? Eu tenho... Uh, esse é o meu desejo, eu consegui organizar, eu consegui gerenciar a coisa e tá tocando com um projeto menor pra lançar esse projeto menor e aí depois eu vou subindo degraus, sabe? Então, tipo assim, as, as, as dificuldades, tempo e dinheiro, elas podem ser solucionadas de alguma forma. Mas a mentalidade, se você não mudar ela, irmão, tu vai ficar pra sempre aí falando que quer viver de jogos e não vai conseguir viver de jogos nunca. Porque tu não faz por onde. Tá entendendo? Então assim, pra mim, essa é a maior dificuldade, sem dúvida. Eu vejo isso muito na minha profissão também. De pessoas falando, ah, mas eu quero viver de vídeo. Eu quero viver produzindo vídeos. Mas o que você tá fazendo pra conseguir isso? Às vezes a pessoa, tipo... Ah, eu queria ver de vídeo, mas eu não tô procurando trabalho, não, não tô mandando e-mail, não, não tô, sei lá, filmando pra melhorar, não tô estudando, tipo, mano, não vai cair do céu, sabe? Nenhum, nenhuma profissão vai falar assim, ah, não, você, você é legal, vem aqui, pode, pode trabalhar pra mim, tipo, Ninguém, ninguém faz isso. Então, mano, se tu não correr atrás, velho, em qualquer área, assim, qualquer área, você não vai chegar a lugar nenhum, velho. Você pode, comer, você pode ter o seu primeiro emprego como, sei lá, mano, empacotador de mercado. E ir crescendo até você virar um gerente. Mas você tem que querer fazer essa merda. Porque não adianta nada, velho. Não adianta nada. Eu conheço um maluco que começou assim. Hoje em dia ele é gerente de uma das lojas da, do Vianense. Eu, eu não sei se em todo, todo o Brasil tem, tem um supermercado do Vianense, mas enfim. Aqui no Rio tem. E ele, e ele é gerente de uma das lojas de Novo Gossu. Mano, eu cresci com ele, tá ligado? Um moleque sempre teve essa visão. Tipo, mano, eu tenho que botar a cara, eu tenho que fazer o bagulho. E quando você produz alguma coisa, é, isso, isso se torna muito real. Eu tenho um amigo que ele, que ele começou a trabalhar com vídeo comigo. Eu botei ele na área, hoje dele comprar a câmera, hoje dele comprar a lente e tal. Dois meses depois eu tinha desistido. Porque ele achava muito trabalhoso, sabe? Pô, cara, a gente sai de manhã e volta três horas da manhã depois, entendeu? Pô, tô cansado. E os primeiros trabalhos não dão muito dinheiro. Eu fiquei, meu parceiro, mas você acha que eu cheguei onde eu cheguei aonde? Nem todo mundo recebe 50 a um frila, tá ligado? Mas sim, eu comecei lá por baixo, eu recebia 50 contos por vídeo. Eu editava por YouTube recebendo 60 contos, tá ligado? Hoje em dia eu recebo meu dinheirinho, pago minhas paradas, mas eu comecei bem embaixo. a mesma coisa com, com qualquer tipo de projeto, de produção, de, de criação. Você tem que estar tá sempre disposto a fazer a parada acima de qualquer coisa, mano. Ah, mas eu não tenho tempo, se vira. Ah, não tenho dinheiro, se vira. Tem que ter a disposição, se, se essa parte tu não tiver, é melhor tu não fazer. Se for no caso do vídeo, faz, faz videozinho pro teus amigos ver só. Se for pra fazer jogo, faz joguinho pra tu jogar com, com a tua namorada depois. Mas se for pra trabalho, tem que, você tem que abrir mão de muita coisa, velho. Exato. E é, é, é, esse é o grande ponto, cara. Porque, tipo assim, não é também só ter disposição. Você, você tem que ter disposição, mas você tem que ter inteligência também, sabe? Tipo uhum. assim, você tem que estar tá, é, pronto para... né Pra, pra mudar a rota, sabe? Tipo assim, você, ah, eu tenho disposição, vou pegar, vou fazer. Mas, mano, pra alcançar o resultado, às vezes tu não vai fazer do jeito que tu quer, é. sabe? E você tem que focar no resultado, principalmente no começo. Você tem que focar no resultado no começo. Depois, se você estiver bem financeiramente, se você puder, você, você não precisa focar no resultado, porque tu vai estar... Tá com boi na sombra. Mas, cara, no começo tu não tá. A maioria das pessoas não tá, sabe? Elas precisam de resultado pra fazer o bagulho girar. Uhum. Então, tem que ter disposição e tem que, tem, que, tem que ter inteligência pra saber por onde tá indo, como tá indo e por que tá indo por ali, sabe? Tipo, ah, não. Ah, vou fazer isso aqui por causa disso. Aí, ah, não. Não, não dá. Não dá. Porque se eu fizer assim, eu vou demorar 3x tempo. Vou fazer assim porque eu demoro 1x tempo pronto, uhum. sabe? Então tem que ter essa disposição e tem que estar tá, tipo assim, ah, meu, o que eu preciso é esse resultado aqui. Qual é o melhor caminho pra me chegar nesse resultado? E aí tu vai indo, tu vai trilhando, trilhando, até você ir descobrindo o melhor caminho pra alcançar o resultado. Porque, cara, o dinheiro não vai cair do céu, mano. E assim, é... Uma, uma outra parada que me deixou curioso, assim, de verdade, em relação ao lance do, da produção de jogos, que você falou de dificuldade, é. tu acha que produzir jogo de luta é mais difícil, cara? Por causa do, do, do negócio dos sprites e tudo mais, tu acha mais difícil? Do que produzir um, um jogo de algum outro estilo? Então, mano... É... Eu... Eu não tenho propriedade... Tipo, eu não peguei, não, não desenvolvi outros jogos, né? Pra, pra mim poder falar assim É, uhum. não é Mas, tem um canal no YouTube Esqueci o nome do canal agora Acho que é Corn Ag... Ah, eu conheço, pô, conheço Conheço. Né? Eles fizeram, eu não sei se é eles não Mas eu acho que é eles sim, não lembro agora Eles fizeram uma, uma, uma pesquisa E tal, viram com alguns desenvolvedores Bibi bababá é, apontando quais são os jogos, os gêneros de jogos mais difíceis de, de se desenvolver e tipo tinha uma porrada de gênero de jogos. Cara, jogos de luta ficou em quinto lugar como mais difícil. Pô, isso é bastante, isso é muito alto. Só teve outros quatro gêneros que, que na visão da, daquela, né, que Não. eram mais difíceis que jogo de luta. Então assim, cara, jogo de luta é tenso. É ah, imagina. Não cara. é fácil. fazer. Não é fácil. E não digo nem só pela quantidade de trabalho, de arte que precisa ser feito, não. Porque, cara, se for olhar só por quantidade de trabalho de arte, você vai encontrar alguns outros jogos aí que tem muito mais arte que jogo de luta. Uhum. Só que, tipo, fa cara, fazer o The Last of Us do jeito que ele foi feito, mano, deu muito trabalho artístico ali. Uhum. Não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, as mecânicas de jogos de luta, cara, elas são complexas. São muito complexas. Muito, muito, muito, muito. Cada personagem é, de fato, um universo. Sabe? Um personagem não é contra o seu contra o v do outro. É claro que a gente é, é isso, tipo, é, o e é. quem. É. É. é. Mas... Mas isso não é o comum, não é o padrão, sabe? Uhum. Não é o padrão. Tem pessoas que sim se escoram nisso, e ok, tem sucesso, beleza. Mas esse não é o padrão. Então, tipo assim... Ah, vou fazer o Nuno agora. O Nuno é um esquema, irmão. Ah, o outro é o Sebastian. O Sebastião é outro esquema. A chimena é outro esquema. Então, tipo... É, tipo, esse bagulho é, é, eu acho doideiro porque, assim, é, usando o, o Tekken 7 como exemplo... Velho, o, eu, eu jogo de King. O King, a, a, a lista de golpes dele tem, se eu não me engano, 100 golpes. Ou, ou combinações de golpes pra você aprender. São 100 coisas. Só nesse personagem. Tirando todas as animações que ele tem que fazer entre uma coisa e outra. São 100. E no, se eu não me engano, no Tekken 7, são mais de 25 personagens. Você multiplica isso por 25 e tu imagina o tempo que fizeram só pra criar os golpes dos personagens. Agora imagina na época que o jogo era feito por Sprite, um KOF um 98 da vida. Porque cada, cada, cada milésimo de segundo <risos> daquilo ali... É um, é um desenho, mano. É, que, não, é, Ari... é pô, Eu me lembro que o School Girls, aquele jogo de indie de luta, ele entrou no Guinness Book como sendo o um jogo de... O, se eu não me engano, foi o jogo que mais usou sprites na história, um bagulho desse. Porque, assim, é muito desenhozinho, minúsculozinho, e no School Girls tem... É, os personagens se transformam em bolas e não sei o quê. E tem um personagem que é uma gatinha que ela vira uma outra parada. Cara, desenhar isso deve ser aterrorizante, cara. E flui muito bem, né, cara? Muito bem. Parece que é uma coisa só. Agora, tipo, eu lembrei até que você falou, pô, sete meses pra fazer um personagem, é muita coisa, cara. E é muito trabalhoso. Eu não teria pique de fazer sete meses pra fazer um personagem, filho. É, deve ser, assim, desgastante mentalmente pra caramba, que tu vê que teu projeto não tá andando. É. Yeah. No nosso, agora, a gente demora mais ou menos uns dois meses e meio. Pô, você é cortou o mais tempo que... mais do que na metade. É. Entendeu? Então, assim... E é... Mas assim é, e, e, olha, e é porque a gente tá botando alta qualidade também. Muitas, muitos quadros e tal. Porque senão daria pra ser menos. Porque a diferença é bem grande, sabe? De, de, de finalização pra um pra outro. Mas como a gente tá caprichando, aí tá nessa média de dois meses e meio, mais ou menos. E inclusive... Isso, claro. Inclusive. Sem contar com concepção, sem contar com... Você definir o golpe, sabe? É mão na massa de fato. Ah, já, te, já sei como é que é o personagem, já sei como são os golpes, vou pegar e vou fazer. Entendeu? Tem isso também. Porque se você for contar essas outras coisas, aí tu gasta mais tempo. Isso deve ser uma só merda, né? Porque você tem que, tem que inventar o golpe do teu personagem. Caraca. Agora que eu fui pensar nisso, não é só você desenhar o sprite. Tu tem que desenhar sabendo que, o que ele vai fazer, mano. Não, e detalhe. Não... Ah, eu acho esse chute maneiro, vou colocar. Não é assim. Porque, tipo... Tem toda uma construção do personagem, então, o, tipo o King que tu, tu, tu citou. Cara, tu acha que o King ele vai combinar com ele uma parada onde ele vai ficar dando aquele chute do harangue? Não vai, com certeza não. não vai. <risos> Entendeu? Então, tipo assim, tem todo um, um, um background por trás ali do personagem, então tu tem que pesquisar golpes que, com, né, que combine e tal, e aí você vê, vê opção 1, 2, 3, por quê? Porque tu tem que pensar em combo. Sabe? Não é só jogar qualquer golpe que tu acha legal. Ah, hoje, hoje pensar... em dia, se um jogo de luta não tiver combo, ele não é um jogo de luta. Tu tem que pensar, mano, as combinações que esses golpes que tu tá imaginando, se elas vão dar certo ou não pra determinado combo e... enfim. Então, cara, dá trabalho, mano. Jogo de... Cara, jogo de luta não é qualquer um que encara. Isso aí eu te garanto. Eu te garanto, eu te garanto. Eu não encararia é qualquer... não, de verdade. É... é, é tenso, moleque. O jogo de luta é tenso, é tenso, é tenso. Eu, eu acho maravilhoso, mas assim, eu não faria, mano, de verdade. Porque, pô, o trampo que vocês têm que ter, velho. Tem que, tem que estudar o tipo de luta que você quer botar no teu personagem pra saber se encaixa. E se pô, não encaixa, tem que botar outra, vai lá e procura. Velho, oh, pelo amor de Deus. E assim, dependendo da quantidade de personagem que vai ter no teu jogo, meu parceiro, boa sorte. Porque tu vai precisar disso. Eu acho que se eu fosse criar um jogo ia ser um Action Adventure, tá ligado? Tipo a lenda do herói do Marcos Castro lá. Que não, é, pa não parece ser um jogo com, uma, com animações muito difíceis de fazer, não, tá? Parece um jogo até bem tranquilo. É na, é, na é. medida do possível, né? Eu não tô querendo desmerecer sim, o trabalho de cara. Sim, sim, sim, sim, claro. Mas sem sombra de dúvida, jogos de plataforma eles são mais, mais de boa. Pra ser feito bem mais de boa, bem mais. Ali tem um... O, o, jogo de plataforma, o que dá mais trabalho, vamos dizer assim... É que tu tem que ter muita arte, tá ligado? Ah, com pra certeza. Ter, a não ser que tu tenha poucas fases. Mas não é o caso. Então tu vai ter uma porrada de fase, tu vai ter que ter uma porrada de arte. Mas é pra, pra você construir de fato um jogo desse, é bem mais simples. Eu sempre me, me impressiono com o background das fases do Sonic. Acontece muita coisa atrás das fases. Você, é, você o, nem interage, lá, você interage é com o negócio. Mas tá lá. Se mexendo, rodando, fazendo o diabo que for, mas tá lá. Então aquilo tudo é desenho que nem o tem que fazer, filho. É, isso enriquece demais, né, cara? É um negócio que tem que ter, mano. Tem que ter. Pra enriquecer o jogo. Eu me lembro até no Coffee na Wave, que é um coffee que eu nunca, nunca gostei muito tanto, que eu nunca cheguei no chefe dele. Eu sei que é o Geese, né, mas eu nunca cheguei porque eu era ruim nesse jogo. É, eu lembro que o cenário tinha elementos que mexiam isso me deixava muito, muito encantado, cara. Você tampando porrada com os malucos e, tipo, um trem passando, ou a galera levantando o braço. Pô, isso era muito maneiro quando era um moleque. É muito legais, né, de você ficar percebendo. Pô, muito, cara, muito. E, assim, no, pra jogo de luta, eu, eu tava acostumado com Street Fighter. O máximo Street Fighter que tinha de movimentação, no, quando eu jogava o pelo menos, era o, o cenário do, do Honda, que ficava mexendo quando você derrotava alguém, tá ligado? Devia ter alguma outra coisa, mas eu não lembro. Aí quando eu comecei a jogar KOF que eu vi os movimentos, eu fiquei, rapaz, olha isso, o negócio mexe, mano. o tá, no de Street 2, tinha também. E tinha combo, né? Tinha até combo, não era, não era só soco na boca e Shoryuken, tinha combo também. Então, quando, quando eu olhei KOF eu fiquei maluco. Era, era, era o início dos combos, vamos dizer assim, mas mas tinha, é, no, Eu me lembro que no Street Fighter tinha uns combinho maluco lá, que era soco Shoryuken, um bagulho assim, mas não era combo, não era igual os combo do Kyo, aqueles combo maluco lá de tirar metade da vida. Não tinha aquilo. Aquilo ali foi um negócio... Nossa, o tanto de dinheiro que eu já gastei no fliperama, cara. Meu Deus do céu. para apanhar dos outros. Putz, que época boa que não volta. Agora mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de uma parada menos, menos artística e mais pessoal. Você já, já deu uma falada sobre, mas fala pra gente sobre a equipe do jogo, cara. Você falou do, do É o Anderson, né, que você tinha comentado. É, então, sobre a equipe do jogo, cara. É uma equipe top, né. Galera boa, profissional, é, competente. Mas vamos por partes. Tem o antes que é o meu sócio que é o principal artista do jogo e o game design também o cara parceirão mesmo, virou um brother mesmo, um irmão meu então assim, ele é o cara ele é o cara do jogo, sacou? tipo assim, tudo que tá dentro do jogo, ele é o cara que, que bate o martelo final vamos tudo dizer. que tá dentro do jogo tem dedo dele, é basicamente isso é, tem, tem dedo dele ou visão dele, mesmo que não tenha o dedo dele, uhum. sacou? tem a direção dele é óbvio que eu também participo disso mas eu dou meu espetáculo, eu deixo isso na mão dele, sempre senta, que eu confio nele e enfim, só raramente às vezes eu, eu falo, pô cara, pode ser por aqui, acho que vai ser melhor e tal, aí a gente conversa, aí vai muda, mas é é ele que é o cara, entendeu? Aí, e já eu sou o cara que cuida de tudo fora do jogo, vamos dizer assim, tudo fora do jogo passa por mim, uhum. tudo, tudo, tudo, mas ok. Aí nós temos, cara, nós temos muita gente, eu vou acabar esquecendo. <risos> Mas ó, nós temos o Jeff, que é o roteirista. Temos o Márcio, que é o... Que é o Character Design, né? Concept Artist. Uhum. É o cara que, que né? Que a gente dá a ideia, ele bota no papel. Aí nós temos o Rui, que é um português. E ele é animador, e ele vai fazer as artes no modo arcade pra gente. Além de algumas outras coisinhas. Tem também o Baum Soldier, que é um pixel artista, que é um chileno. Que quem trouxe ele pro time foi o Rui, que eles já se conheciam e tal. Aí nós temos o Ed, que é pixel artista, que entrou agora há pouco. Temos o é, Kill Dragon, pixel artista. Temos ah, o João Paulo, que é músico, e o Franklin, que também é músico, eles estão cuidando das nossas músicas agora. Temos o Alisson, que também é pixel artista ele que é o cara que tá fazendo todos os cenários. Então ele é bom mesmo, hein? Esse cara é bravo. Os cenários estão lindos. Ou o cenário que eu vi, pelo menos até agora, tá lindo. Eu acho que eu só vi um. Só um, por enquanto. <risos> Mas estão todos fera, pode acreditar. Ah, eu acredito mesmo. Pelo que eu vi ali, eu acredito demais. É, temos quem também... Cara, eu vou esquecer, eu acho que eu já tô esquecendo. Ah, temos o Júlio, obviamente, que é o nosso programador. Pô, não pode esquecer é, do programador, não pode... pelo é, menos de não Deus. de jeito nenhum. Vai, vai ter é. todas as artes, mas não vai ter ninguém pra juntar elas. É, aí não vai ter jogo, só vai ter arte. Ah, ah temos, tem agora o, uma galera que vem pra me ajudar nessa parte de comunicação, assim, no Discord, pra... pra é, vamos vamos dizer assim, para ajudar... Com, na, gerenciar a comunidade, vamos dizer assim. Uhum. O RM, o Wagner, que é da Capcom Quest, inclusive. O Doidão tá gerando todos os jogos da Capcom. É, o Vitor. Tem o Sasuke também. Cara, tem uma galera. Tem uma Pô, galera. Em oh, resumo, você tá mundo. com uma equipe bem grande, né? Bem grande. Foi, bem grande. Eu, eu, eu achei que era uma equipe menor na real. Caramba, tem bastante gente aparentemente boa ajudando no projeto, né, mano? Tem, tem. É aquilo que eu te falei. Eu, é... Todo mundo só dá o tempo livre. Só faz um pouquinho. Uhum. Mas eu tenho quantidade. Entendeu? Mesmo. Mesmo. Assim, ainda não é o ideal. Eu precisaria de mais tempo de todo mundo. Mas só o simples fato de eu ter quantidade de pessoas, mesmo fazendo um pouquinho coisa, já faz o negócio andar razoavelmente bem, sabe? E se eu tivesse mais tempo delas aí que o negócio ia voar, então. Ah, os caras são... Você acha que talvez o tempo de desenvolvimento Tipo, diminuiria pela metade Se a galera se dedicasse mais Dedicasse mais o tempo, no caso Ah, cara Acho que uh, Metade eu não digo, porque Ah, metade eu não digo, mas Eu ganharia aí, sei lá Vamos supor assim, de, de 100% Do tempo Eu faria tudo em 60% do tempo foi já, um, já uma, uma melhora de é, tempo eu... enorme, filho. Pô, muito grande. Mas não é, não é possível. Eu não tenho condições de, de, de tirar ninguém do emprego ainda, sabe? Uhum. E ó, vamos viver disso aqui. Ainda não dá. Mas... Mas eu sou grato, entendeu? Sou grato a todo mundo. A equipe, a equipe é muito boa. O pessoal é fera. É, é tão comprometido, né? Óbvio. Tem gente que às vezes... Ah, mas tipo, se, não, não podendo agora, quem sabe no próximo projeto, todo Sim. mundo aí já, já recebendo o din-din, botando no bolsinho, dedicando 100% do tempo ao, aos projetos e, mano, vamos que vamos. E mesmo que não seja todo mundo, também essa que é a verdade. Quando a gente lançar o Pocket Bravery e... E, ah, estamos ganhando dinheiro. Não dá pra contratar todo mundo, é impossível. É, muitas, são muitas pessoas, né? Mas alguns vai dar pra gente... Acredito eu, né? Uhum. Se tudo correr como eu espero, alguns vai dar pra gente deixar fixo com a gente, e outros vão, vão, vão ficar como freela. Mas aí tendo dinheiro pra, pra pagar pra próximos projetos, sacou? É podendo, tipo assim, a pessoa... Eu acredito que, que a pessoa tá como freela também não é um problema. Hoje em dia tem muita empresa que contrata freela, pô pra fazer esse tipo de parada? Isso é normal. Por exemplo, é, por exemplo, vamos supor que o cara, hoje, ele consegue me dar uma hora por dia. Cara, quando eu tiver dinheiro e eu puder tirar alguns trabalhos da mão dele, ele vai poder me dar umas três, quatro horas por dia, mas eu vou pagar as três, quatro horas dele, sacou? Uhum. Então, vai ser maneiro também. Vai ser maneiro. Ah, eu espero que eu consiga isso logo, mano. Falando nisso, é... pós-pocket-bravery, tu já tem alguma coisa em mente? Já, com certeza. <risos> É, eu não posso falar ainda, né, obviamente, uhum. porque... Sem, sem, sem precisar sem, dar detalhes, sem detalhes, vez. mas já tem alguma coisa em mente? Provavelmente tem, né? Tem, tem, tem. Tem duas coisas em mente. O bom do, o bom do, do, do brasileiro é isso, né? O cara já tá fazendo o X, já pensando no Y lá. Se o X der certo, eu tô fazendo aquele. Se der errado, eu tô fazendo aquele outro ali. Na verdade, tem uma paradinha aí que... que eu... Uma hora a gente vai fazer, que eu acho que vai surpreender algumas pessoas. Ih, caraca, é agora. É agora. Quero, quero só ver isso tudo aí. Não, vamos lá. Deixa eu até deixar claro aqui. Não é surpreender nem na questão de, de coisa mais linda do universo, não. Uhum. É em outro ponto. É, é um outro tipo de surpresa. Mas eu acho que a galera vai achar legal. E tem um outro projeto maior, grande também, igual o Pocket Braver, assim, vamos dizer, maisinho. Que aí é esse aí, enfim. Depois a gente vai ver <risos> Então, né, como de, como de resumo aí, depois de a gente ter falado de tudo isso, o papo ter fluído bem pra caramba, a gente ter conversado sobre tudo que tinha pra conversar, sem, sem dar futuros spoilers sobre, sobre o jogo também, né? Óbvio. Que é importante. É, o que é muito importante? O que, que você tem a falar, John? Pra, pra galera? O que, que você tem a, a dar de mensagem? tipo Pra, pra galera que vai, tipo, pensa em, fazer, em produzir jogos também e tal? O que, que você pensa em, em, em deixar de mensagem como incentivo também pro pessoal? Então, primeiramente, eu agradecer a vocês aqui pelo espaço. Valeu mesmo. É isso, a gente, a gente agradece, agradece por você por... Ter, ter aceitado, né, mano? Um projeto novo desse, tu podia falar não, não foi <risos> nada, que isso. É, valeu mesmo. Quero agradecer aqui a todo mundo que, que já está acompanhando o nosso jogo lá. Obrigado. Agradecer é, porventura a galera que estiver ouvindo aqui e não conhecer ainda o projeto. Se puder procurar a gente nas redes sociais aí, passar a seguir vai ser bem legal, bem maneiro. Vai estar tá na descrição do, do, do podcast, só dar uma olhada aí e procurar lá. E, e assim, ah... Só agradecer, né? Agradecer, acho que a gente tem que trabalhar e agradecer, sabe? Eu acho que quando a gente uhum. tiver o sentimento de gratidão, mesmo quando o mundo estiver caindo na nossa cabeça, eu acho que isso faz bem, tá ligado? Mesmo tudo estando ruim, a gente ser grato, acho que isso faz bem, sabe? Uhum. Faz então, muito bem, cara. É, cara. Pensar então... no lado bom das coisas, né? É, cara. Valeuzão aí a todo mundo e, e, e a galera que quiser fazer jogo, mano. Tipo assim, cara... É... Houve, houve de novo, né? Houve de novo talvez algumas coisas que já foram ditas sobre, sobre o profissionalismo, sabe? Sobre, sobre a visão da parada. Não, não querer pegar e fazer o melhor jogo do universo. Ah, eu quero fazer um Last of Us. Cara, começa devagar, sabe? Começa devagar. A não ser que você queira fazer só por hobby. Aí beleza, tu vai aprendendo, vai fazendo devagarinho. Nem que tu demore 50 anos pro jogo ficar pronto. Aí não tem problema. Tu tá fazendo por hobby, por aprendizado... Né? Mas cara, se tu quiser viver de jogo né? Você rapaz Você moça né? Se vocês querem viver de jogo Começa por baixo mané. Faz uma paradinha que vocês vão ter condição De fazer início, meio e fim e lançar, sabe? Bota no mundo né? e, e, e outra Algo que eu nem cheguei a comentar E é muito importante também Cara não fica no fundo do quintal. Não fica no fundo do quintal. Vai as redes sociais, divulga o jogo, conversa com as pessoas, isso é fundamental. Muito muito, pra qualquer muito, área, mano. Qualquer, qualquer, cara, não adianta, não adianta. Senão você pode ser um gênio, mano. Você pode ser um, um artista fenomenal, um programador sensacional. Você pode ter a ideia, a ideia revolucionária. Se tu ficar no, no, no teu quartinho, mano, ninguém, tu, se tu não comunicar isso, já era. Tu tem que comunicar a tua parada, entendeu? Mesmo sendo uma parada bem pequena, que é o meu conselho, começa por algo pequeno. Mas mesmo sendo isso bem uhum. pequeno, comunica. Comunica nas, meios sociais, nas redes sociais, enfim, comunica, comunica. E aí tu vai vendo qual é, tu vai, tu vai vendo qual é, vai vendo qual é, vai vendo qual é, vai melhorando, vai fazendo um. Às vezes aquele um que tu fez, tu nem faz o dois nem nada. Tu vê, tu faz, lança, meia dúzia de pessoas jogou, não gostou, gostou, tu faz um 2.0 daquilo, lança de novo, sabe? É assim, cara, é assim. Começa por baixo, mas tendo um objetivo em mente, né? Tendo, tendo algo que você quer alcançar, um resultado que você quer alcançar. Tipo, pai, ah, eu quero esse resultado. Mano, faz de tudo pra alcançar o que tu quer, sabe? Foco, foco, trabalha firme em cima, né? Esteja sempre aberto a mudar de ideia, esteja sempre aberto a mudar de opinião. A gente não tá certo sempre. Nunca a gente vai estar tá certo sempre. Não queira estar certo. Isso é uma parada que eu levo pra <risos> mim. Eu não quero estar tá certo sempre. Eu quero fazer o certo, tá ligado? Faz se eu, sentido se pra se caramba. Eu ver, se eu ver algo que tipo assim, eu acho que é o certo. Não, isso aqui é o certo, não sei o que, blá blá, blá. Mas se alguém me provar um ponto que, eu, que, eu, que, que quebra o meu ponto, irmão, eu abandono o meu e eu vou no novo. Porque o que importa pra mim é o resultado. O que importa pra mim é fazer o certo. Não estar certo, entendeu? Uhum. Às vezes a gente quer estar certo, certão uhum. e tal, a gente vira um idiota, sacou? Então, uhum. ah, sei lá, é por aí. É mais ou menos por aí. Sabe, ter, ter uma mentalidade, mudar um pouco a mentalidade, sabe? E, e trabalhar, mano, né? Porque dinheiro não cai do céu, é, nada cai do céu, nada, nada. Até pra tu namorar, ou você vai dar em cima de alguém, ou alguém vai dar em cima de você. Alguém é. tem que dar um passo. Então, mano, se esforça, trabalha e, e esteja... E assim, se tu for sair do zero, mano, porque tem muita gente que vai os jo joguinhos que né tem uma tranquilidade maior, financeira, às vezes tem os pais, enfim... Mas se tu for sair do zero, uhum. mano... Tipo, que nem o meu caso assim... Cara... Esteja disposto a sofrer, cara... Real o que eu tô falando... Esteja disposto a sofrer... Que vai sofrer mesmo... E aí o, o, o grande ponto é... As pessoas que saem do zero e têm sucesso... É, o, o grande ponto delas é o seguinte... É que elas não fazem as coisas pra ter sucesso... Elas fazem até ter sucesso... É diferente... Se você tá, tá, tá disposto a fazer algo pra ter sucesso... Quando vem a dificuldade, uhum. você vai parar. Mas se você estiver disposto a fazer até alcançar o sucesso, tu vai passar por cima de qualquer coisa. Toda dificuldade, qualquer parada, tu vai continuar. Então, tipo, o cara que hoje em dia... Pô, por exemplo, o cara é o dono da WhatsApp lá. Flávio Augusto. O cara, ele tá, ele saiu do nada, mano. Ele tá onde ele tá. Tipo assim, também não é do nada, no nada, do nada, do que ele tem... Né? pelo menos os pais dele tinham uma condição mais ou menos, mas tipo, não era rico nem nada, sabe? Não era bem uhum. de vida nem nada. E pô, o cara chegou onde chegou porque ele não parou. Ele passou por cima de todas as dificuldades. Eu tô dando um exemplo só que foi quem me veio à mente, existem vários outros. Uhum. Mas cara, tu tem que tu, tu quer algo, tu tem que fazer até conseguir, mano. Pra subir no chegar no pico da montanha e cravar a bandeira lá, tu vai, tu vai passar frio, tu vai passar fome, sede, Vai sentir medo, uhum. mas tu não pode parar de subir. Independente de tudo que tu passar, tu tem que continuar a tua escalada até você alcançar o que você quer. Então, tipo assim... Uhum. Essa, pelo menos, é a minha visão. É como eu enxergo a parada, como eu acredito nas coisas. Até pelos exemplos que eu já vi das pessoas que tiveram sucesso e as que tiveram grandes ideias e não tiveram sucesso. A diferença é essa. <risos> quem tem sucesso é quem não para. Quem para, perde. Entendeu? Mas é isso, Se deixar eu falo demais. Obrigado aí pra todo mundo aí, tamo junto. <risos> Mano, a gente, eu, eu realmente agradeço demais pela, pela, pela tua presença aqui. O papo foi muito maneiro. Muito. In... Pra quem quer trampar com o jogo ou qualquer coisa assim, quem gosta, só quem gosta de jogo mesmo, vai. Espero que curta bastante esse papo. Porque assim, eu, como entusiasta de jogos de luta, eu curti bastante. E, pô, é isso, mano. Muito obrigado por ter colado aqui. Pra quem não sabe, eu conheço o Jonathan desde 2016, porque eu editei pro canal dele, tá ligado? É verdade. Coisa doida. Vídeozinho <risos> da história <risos> do KOF do 14. Veja só que tu odeia. Que, outro? que eu achei uma merda. O odiar é uma palavra forte, mas eu acho uma merda. Espero que o 15 seja pelo menos um pouco melhor. Se é que, que a gente vai ter o 15, né? Do jeito que... A SNK não tá lá não, com muito ter, sim, dinheiro ter, Daqui sobrando. Daqui a pouco eles estão anunciando aí. Tá demorando, tá demorando, né? Tá demorando, mas vai lançando. Pô, nem fala, cara. Demora caramba. Quatro anos aí, mas tudo bem. Pra, pra quem ficou mais de dez esperando esperando esperando o mangá do Hunter x Hunter acabar, mano, <risos> que ainda não acabou, eu espero mais uns aninhos aí pra ter um um, um coffee novo. Mas enfim, esse foi o nosso papo com John Satella, o Jonathan Ferreira do Satella News, do qual é o nome da empresa? Statera Caramba Statera, é... eu acho muito difícil falar isso gente, desculpa, que vai lançar aí o um Pocket <risos> Bravery quando, quando Deus ajudar a lançar e, isso aí é. Galera, curte as redes sociais dele, tá? Procura lá, é, é só escrever Pocket Bravery, você vai ver o jogo no, Insta... no Instagram, no Twitter e no Youtube, né? E no Face também no Facebook, aqui é que eu não uso o Facebook, mas o Facebook também. Então, só pra você... Se você quiser dar uma olhada lá pra ver como é que tá o jogo, ver os sprites, ver o Nuno, que tá bem maneiro, inclusive, é só dar uma olhada lá nas redes sociais dele. Se possível, comentar e curtir pra, pra dar aquele apoio moral pros caras. Acompanhar é tudo bonitinho, seguir tudo direitinho. E tem as nossas redes sociais também, cara, que vão também, tão, vão, também vão estar tá na descrição dos episódios aí. Tem o nosso Instagram e nossos Twitters pessoais. Desculpa se você seguiu nosso Twitter que a gente fala muita merda. Mas nosso Instagram é profissional. Pode olhar sem medo. Não tem, não tem tanta merda assim, mas tem um pouquinho. Somos jovens, somos jovens. Está liberado a falar merda. Com certeza. É, tem o nosso e-mail também, se você quiser mandar alguma coisa pra gente. Mandar um alô, dar uma sugestão de pauta. Que é o É E eu acho que é isso que a gente tem de rede social, né? Por enquanto. Quem sabe a gente faz alguma outra aí futuramente. Muito obrigado para quem escutou de verdade, até daqui a 15 dias quando vai sair o próximo e é isso, se despede aí Yuri e a é nós então gente, depois desse papo aí que a gente teve agora, que pareceu, que pareceu curto, mas foi bastante longo, deu pra absorver bastante coisa com o John, falou coisas muito legais incentivou as pessoas contou sobre a história dele aí porra, tá ligado? não foi, não foi pouca coisa Correu muito atrás pra conseguir chegar onde tá e tá aí fazendo uma parada que ele gosta, um negócio direito, bem feito, bonito e que tipo, dá pra ver que ele tá dedicando muito do, do, do, do suor dele e tá sendo jogado em cima desse trabalho. E é muito legal ver tipo, gente da da gente da indústria do Brasil assim de, de desenvolvimento de jogos que, que leva essa parada com tanta seriedade. Então foi muito legal ter esse papo, muito legal ouvir tipo, tudo que a gente ouviu e isso, até a próxima aí. Valeu! Então é isso, galera. Valeu e até a próxima.